Amigos da VNV TV, a SOS Religar está aqui no sertão de Pernambuco. E esse é o caminho da morte, da morte do gado que atrapalha a vida do sertanejo. Num nível inimaginável para quem não vem. Então, se você puder continuar conosco, a gente quer mostrar tudo o que tem feito aqui, através dos projetos do caminho. A SOS Religar é o caminho em atuação em bolsões de miséria, ou necessidades como as que o sertanejo enfrenta aqui. É muito comum as carcaças, as cabeças do gado na estrada enquanto se anda. A gente pode ajudar a mudar essa realidade. Contamos com vocês.